Revista, que é um, uma ferramenta, é, uma, é, é a arma mais poderosa que a gente tem para essa guerra. É uma guerra que se faz com as palavras, né? é, é uma guerra absolutamente virtual hoje. Eu, eu chamo guerra psicossocial virtual. Eles estão dando às palavras o sentido que eles querem, não o sentido real das palavras está todo mundo, estão impondo, tanto nas universidades como principalmente nos meios, na, na mídia hegemônica, estão impondo o pensamento único né? e, e imposto pelo capital financeiro. E isso está contaminando tudo. Né? E a, a, a mais grave das da, contaminações tem sido, do, do meu ponto de vista, quer dizer, o neopentecostalismo, por causa da permeabilidade dele. Ele conseguiu se, se infiltrar, se meter em toda a periferia, em todo o interior do país. Tal, e a, a estratégia deles é fazer um Estado teocrático sionista, né? uma coisa um absurdo. E eles estão, inclusive, treinando os militares, tanto das forças estaduais quanto das forças federais. É, é, é muito sério isso. Sério mesmo. Então, qual é a, a, a estratégia aqui? Né? Nós temos uma juventude aqui que se diz mariguelista. Se o Marighella estivesse aqui, eu convivi bastante com ele, o que ele me diria? Ele diria, olha, o inimigo principal é o imperialismo e a, as oligarquias controladas pelo imperialismo. Portanto, a luta é de libertação nacional. Essa mensagem, a luta é de libertação nacional. Nós não vamos Travar essa luta sozinho. É. Nós temos que nos, nos imbuir de que precisamos iniciar uma guerrilha. É. Aonde cada um de nós estiver, né, transformar isso numa trincheira de esclarecimento de, do que é que verdadeiramente está ocorrendo nesse país. Muitos ainda estão desavisados, não acreditam, não percebem. O perigo real que está sendo nesse avanço né, do neopentecostalismo e dos grupos fascistoides, né, que acompanham esse pensamento, tem terra planista, tem idiotas de, de todo tipo, mas que não representam o perigo real que representa né, essa corrente que está capilarizada na, na sociedade, em todos os estamentos. Então, como é que, como é que nós vamos re, re, enfrentar isso? Eles dominam todos os decisão, todos. Então, e, e, e, eu acho que o início é a compreensão, né? a compreensão do que está se passando, a identificação do inimigo principal né, e o entendimento de que a luta é de libertação nacional, luta de, de salvação nacional. Que é a única maneira é a gente conseguir fazer uma frente. Sem fazer uma frente muito ampla, né, só com a nossa gente de, de esquerda, só com o PT, com... nós não vamos em lugar nenhum, não tem condições de vencer essa capilaridade. Por isso que eu chamo isso de um processo de guerrilha psicossocial. <risos> Nós precisamos travar uma guerrilha psicossocial. Em cada lugar que a gente tiver, a gente tem que estar identificando quem é o inimigo, denunciando quem é o inimigo, denunciando o que é o pensamento único, né? quais são as propostas que podem vencer esse pensamento único, e tentando formar, formar uma frente. Isto aqui pode ser o início de, um, de uma frente, porque cada um aí, nas suas, nas suas áreas... Né? O Diálogo do Sul está se comportando assim, como um porta-voz da, da, da identificação desse, da realidade, né? e está com a porta aberta ainda, com as propostas alternativas. Nós temos então, né, a, a, e, nosso economista, é, é o Vladislav, é, é a Assis Luar, quer dizer, é o Pedro Carbone, que está aí, quer dizer, um pessoal de combate e que está realmente enfrentando. Então, a, a minha... A, é, e a saudação de vocês é, é um chamado né, para ver se a gente consegue fortalecer e expandir Diálogo do Sul como uma trincheira nessa luta. Né, e fazer o, o, com que isso seja também uma aglutinação né, de inteligência e de informação. Nós não podemos nos deixar mais surpreender pelo inimigo. Então, nós temos que ter Todo mundo onde estiver atentos às coisas que estão acontecendo e passar a informação adiante e a gente aqui sistematiza, estuda a informação, trabalha ela e vamos estudar a resposta àquela informação. Música